Vou contar aqui para vocês sobre o meu produto preferido, que é o Serum de Açaí. Eu acho ele excelente, vou te dizer quê. Ele tem uma quantidade de flavonoides enorme. O que, que significa isso? Que ele é excelente para a pele que tem inflamações, para dermatite atópica. Ele dá um viço na pele, uma cor. É um super alimento para sua pele. Ele, de, ele deixa a pele com uma elasticidade natural. Ele deixa a sua pele... É mais, é mais agradável no toque você, em 3, 4 dias de uso você vai ver uma diferença muito grande nele tá? então eu recomendo para você que quer fazer um trabalho de, de rejuvenescimento que quer valorizar a sua beleza que quer valorizar também os produtos da floresta experimente facial de açaí da equilíbrio